filhão é o seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar para você, eu estou na parte, uma das partes mais altas aqui, então, é, como todas as cidades aqui da província, como Moncton, a cidade é muito espalhada, ah, e a minha primeira observação é que a cidade, ela parece realmente ser maior do que ela realmente é, tá? Ali é, é, é o centro de, de Saint John, então você vê que são os prédios maiores, ela é mais junta, parece que as construções são mais próximas, sabe? Então dá essa sensação de ser uma cidade maior, mesmo tendo menos habitantes é, que a nossa cidade lá de Moncton. Aqui também você vai ver o porto, bem aqui em downtown, muito contêiner ali, eu estava reparando aqui. A província também está fazendo investimentos altos para aumentar a capacidade do porto. Então isso é um sinal muito positivo, né? porque aumenta o número de cargas e com isso aumenta o transporte. E o escoamento das, das produções aí. Uh, ali, eu tem um, um complexo ali de viaduto ali. Tá com muita obra aqui também na cidade. Lá pra frente você vê a refinaria. Essa refinaria de petróleo da Irving, né? Do grupo Irving. Uh, e aqui, o Falcão tá ali. Nosso cafezinho esperto. <risos> uh, ali as bandeiras, né? Uh, e o lado de cada cidade também, ó. O outro lado aqui toda uma estrutura do alarama ali tem a shoppers muitos prédios novos lá na frente ó é, tem uns prédios novos sendo feito bom então essa é a primeira visão a ah, que você terá quando chegar aqui em saint eu recomendo você vir aqui para você ter uma panorâmica para você ver uma panorâmica é da cidade Ali já tem um casalzinho de brasileiros, que é o casal que eu vim trazer aqui é, em saint -Jean. Eles estão gostando da cidade, assim. Uma coisa que muitas pessoas não gostam, e que a guria mesmo estava aparecendo ali, é que sempre dá uma névoa, né, aqui em saint -Jean. É muito comum ter névoa. Eles já gostaram, que eles são do rio, eles gostam desse, desse ambiente de serra. Então eles gostaram bastante. Beleza? Então vamos descer a serra aqui agora. Para mostrar para vocês as ruas. Vou colocar o suporte ali. E você vai de carona com o filhão. Mais uma vez, ó, muito prédio histórico. Né? O contraste com alguns prédios modernos lá no fundo. E muito, muito histórico aqui em downtown Pois deixa aqui nos comentários que é que vocês estão achando da cidade como é que foi essa primeira impressão aqui ó de downtown em John? você é daquelas pessoas que gostam de uma ladeira você gosta de uma cidade mais plana você gosta de prédios mais modernos ou você gosta dessa pegada mais histórica é sempre bacana você deixar aqui o seu comentário Para a gente ver o seu ponto de vista E para poder te ajudar também Com outros conteúdos, né? Se você tem vontade de vir para cá Aqui eu vou subir aqui agora Tem um, um morrinho aqui Tudo muito bonitinho, muito organizado Achei isso aqui muito bacana mesmo. Mais uma vez, me lembra algumas ruas de Belo Horizonte, porque em BH tem muita subida assim. Tem Second Cup, tem tudo aqui, tudo bacana demais. Muito arborizada a cidade. Ali tem um, um falcão, um falcão cinza também, ó. O Grey falcon. <risos> Subway. Linda, linda. Uh, downtown aqui em St. John. Olha essa vista, que lindo, cara! Lindo. Aqui na frente tem uma praça. Ali à minha esquerda tem a University of New Brunswick. Universidade de New Brunswick. Aqui não pode virar à direita com o sinal vermelho. Tem uma plaquinha lá falando. Vamos aguardar para a gente virar. Aqui mais uma vez ó, construções bem antigas, essas casas centenárias aqui ó. E que é bem apertadinho. Alguns grafites aqui ó, na parede. E eu vou levar vocês numa rua ali que o pessoal fala que tem umas construções ah, parecidas com uns casarões de Boston, tá? É um pessoal que veio pra cá tipo que meio fugido e aí eles acabaram é, na, na outra parte. Eles acabaram tendo que... É, eles copiaram, construíram o mesmo padrão é, lá de Boston. Muita obra, igual eu falei, ó. É na rua de cima aqui. E aqui, filhão, é, entramos na rua que eu falei com vocês... Vou deixar uma imagem aqui lá da rua de Boston, para depois vocês darem uma olhada, para ver se realmente não é muito parecido essas construções aqui. Ó. É muito charmosa essas casas aqui, uh, não sei que estilo que é esse, mas eu moraria aqui fácil, tá? Parece que você está tipo em Londres, numa Europa aí alguma coisa assim, a rua ela é arborizada, Uh, eu já olhei aqui também que os valores aqui dos imóveis aqui é bem elevado, pelo que eu percebi. E não é baratinho não, tá? Essas casas aí, o que vocês estão vendo, esses prédinhos aí, são apartamentos caros. Bem valorizados aqui na cidade de Saint John. E a rua é um charme, né? Ela tá bem bonitinha. Uh, as construções bem bacana mesmo aqui na esquerda aqui, ó. É bem diferente ah, das obras que a gente vê por aí. Bom, e agora já estamos numa outra parte aqui da cidade. Com as ruas mais largas, né? Saímos de downtown. E você vê que a cidade também está bem movimentada. As coisas acontecendo aqui. Ah, como eu falei, tudo está crescendo, né? Aqui em New Brunswick, todas as cidades ah, bombando. Ah, fomos no interior, fomos lá em Miramichi mostramos para vocês... A tanto de coisa que tá acontecendo lá então assim e pá, deixa eu me situar aqui então tem muitas oportunidades aqui em Saint John também um cruzamento aqui ó, bem movimentado esse cruzamento aqui o tampo de sinaleira aí ó lá na frente mais sinal o carro para lá e para cá vamos virar aqui à esquerda aqui para a gente ir num centro comercial para vocês verem um pouquinho da estrutura da cidade. Concessionária, loja de carro usado, loja de carro novo. A Subaru aí, ó. Subaru. Não sei como é que fala direito. E aproveita se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito, esmaga o botão do like. E fala para nós aí, você moraria aqui fácil ou não? Deixe mais uma vez a sua opinião, pois é muito importante ah, o seu feedback aqui. Mais uma vez, ó, umas pistas mais largas aqui, concessionária da Lexus, Mazda. Ou seja, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui em St. também. A Mazda aqui do lado, à direita. Hoje já estou tendo uma visão bem melhor da cidade do que da minha última visita. Estou ah, achando a cidade mais atrativa, vendo muito mais negócios aqui, não sei se é porque realmente a cidade cresceu né, nos últimos meses. Eu vim aqui, eu acho que tem mais de um ano já, quase dois anos, deve ter dois anos a última vez que eu vim mesmo na cidade para andar. Então você pode ver que você tem tudo aqui, ó. Outro centro de compra aqui, ó. Com tudo que você precisa, com tudo que tem lá em Moncton. Com tudo que tem em Halifax praticamente. E tudo muito espalhado, né, na cidade, que loucura, rapaz. Olha você ver isso. Vou entrar aqui nesse centro de compra aqui para vocês verem. Abriu sinal, movimento. Iw McDonalds, Dolarama, loja de pet, Pita Pete. Lado de lá também centro de compra. Que caraca, velho. Olha lá tem um, um, um Easter College ali. Aqui na minha direita tem, na minha esquerda, né? Todas essas lojas que vocês estão vendo aí, ó. Dollar Store, Papa John's, Tim Hortons. Uh, Bookburn. Caramba, tudo, tudo, tudo, tudo. Tem um cinema aqui grande. Lá na frente, lá, Cineplex Subway, Wendy's. O Que mais que você precisa que não tem aqui? Fala para mim, filhão. O que você está sentindo falta em John? Ó, vou dar um, um um giro com o carro aqui Só para vocês verem ó. Ali os negócios Vê se não tem ninguém aqui atrás Ali ó, que lá Mais comércio para lá Negócio de ótica Ali o cinema Ali o subway Ali o Indies Ali uma lojinha de plus size. Essa loja de tempero Contabilidade Olha isso aí, ó. tudo aqui e do lado de lá, dessa avenida, isso aqui eu tô numa avenida, né? Lá na frente, ó, dolarama, tudo. Ah, e do lado de lá, deixa eu virar aqui, sair da frente desses carros aqui, pra tentar dar um giro pra vocês verem. Outro centro de compra lá, ó. Com mais uma porrada de coisa, velho Village. Ah, não dá nem pra ler as coisas aqui, mas tem muita coisa. Fabricville, Fabricville. Farmácia, um campus do Esther College ali, ó, que dá para ver direitinho ali. Cora, ali tem uma Cora que é breakfast, Sleep Country, ou seja, tudo que você precisa você encontra aqui em Saint John também. E agora vamos dar um giro dentro do bairro para a gente ver como são as casas aqui. Bora lá comigo! Ei filhão, vou falar a verdade contigo, tá? Eu tô achando aqui mais movimentado na sexta-feira do que lá em Moncton. Não sei se é impressão minha ou se eu tô numa via de fluxo ou tá acontecendo alguma coisa na cidade. Mas eu tô vendo muito mais carro. É bem assim, bem movimentado mesmo. É, eu não achava que o João tava desse jeito não. Tô aqui no semáforo aqui, ó, os carros indo pra cá. O fluxo vindo no sentido contrário também, ó. É bastante carro então aprovadíssimo ah, o movimento aqui tá muito muito movimentado para o padrão da cidade assim pelas minhas expectativas aí ah, eu consigo ver que evoluiu bastante ah, nos últimos anos a cidade vias largas ó, né muito investimento parece, em infraestrutura não sei pode ser impressão minha mas a visão que eu tive da primeira vez foi totalmente diferente que dessa viagem aqui ó, Uma good fitness ali do lado Construções novas também Mais centros de compra sendo feitos Então me surpreendeu de forma bem positiva a, a cidade aqui Bom e aqui estamos em algumas ruas né, E vamos dar uma viradinha aqui Para mostrarmos um pouco dos bairros para vocês uma Outra região aqui Eu saí lá de downtown Aí você já vê que muda tudo, né? Caution disabled child. Já, vamos dar um giro aqui agora. Mais uma vez, ó, sempre tem um morrinho difícil você ver alguma coisa assim totalmente plana aqui em Saint John tá? Crianças ali Vamos girar para a esquerda de novo o jardinzinho As casinhas bem cuidadas também Ou seja, é a tranquilidade, né? Lugar bem tranquilo. Esse aqui é um bairro normal, tá? Daqui não tem nada de chique. Não fui no bairro de rico, nem nada não. É só pra vocês terem uma ideia mesmo de como que é a cidade, tá? A vida é real. Tem que ser o pessoal com ó, um ônibusinho aí, ó. Bom filhão, então é isso, aqui é Saint John e nós estamos agora retornando para Moncton. Espero que vocês tenham gostado da cidade ah, e ter, espero que tenha ajudado vocês também para terem uma visão melhor de como é a outra cidade aqui, a de New Brunswick, que tem muitos brasileiros também, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, esmaga o botão do like e deixa aqui nos comentários o que você achou e se você moraria aqui ou não. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! the other restrictions we had before so our students won't be required to wear a mask in class uh, their professors as long as they can maintain a two meter distance which they can in our classrooms while they're teaching or presenting you can remove your class your mask and then in indoor common spaces things like hallways stairwell for example are, are making it a requirement to be